Oh, veja bem, o nosso método ele se baseia basicamente em quatro pilares que nós consideramos essenciais, fundamentais, para que você consiga gerar renda extra através dos seus gastos do dia a dia e através do seu limite no cartão de crédito. Então, esses quatro, a aplicação desses quatro pilares ela é fundamental para maximizar a geração da sua renda extra. E quais são esses pilares? Tá? Basicamente, são esses quatro pilares que nós trabalhamos com ele, nós utilizamos, aplicamos esse método há mais de sete anos, recomendamos aos nossos alunos, que é você aplicar, utilizar o, o pilar do acumular, multiplicar, vender e repetir. O que consiste isso? Pilar do multiplicar, você vai comprar tudo através de promoções de megacúmulo. Todos os seus gastos do dia a dia, tudo que você for comprar, você vai centralizar isso nas promoções de Megacumba. Por porque você vai acumular uma quantidade muito grande de pontos. Depois de acumular, você vai multiplicar. Como que você multiplica? Transferindo os pontos acumulados em promoções de transferência bonificada. Por exemplo, você acumulou 10 mil pontos na Livelo. Você não vai pegar esses pontos e transferir esses pontos de forma aleatória. Você vai transferir esses pontos em momentos estratégicos. Por quê? Assim você vai multiplicar os seus pontos. Depois de acumular os seus pontos, você vai vender as suas milhas. Depois que esses pontos eles forem transferidos para os programas das companhias aéreas através de uma transferência bonificada, você vai vender essas milhas, aí sim, você vai colocar grana no bolso. Então vender as suas milhas não é também vender de forma aleatória, é vender utilizando plataformas é, confiáveis, não é qualquer plataforma que nós recomendamos também. E o quarto pilar, pessoal, é repetir esse processo. Não é você entrar, por exemplo, eu quero comprar um smartphone. Eu comprar esse smartphone hoje e acumular pontos, multiplicar esses pontos, vender esses pontos e acabou, não fazer isso mais. Isso aqui é um conhecimento para você aplicar para o resto da sua vida. Então você vai acumular, multiplicar, vender e vai repetir esse processo para o resto da sua vida. Isso é renda extra para o resto da sua vida. Não é uma vez só, não é duas vezes. É para o resto da sua vida. Então tenha isso muito claro que a partir do momento que você começou, você não para mais.